Paz e bem a todos os nossos irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor por todas as tuas criaturas. É assim que São Francisco se dirige ao bom Deus em relação a toda a criação, a toda a natureza. Atento a isso, e a nossa atual crise ecológica e ambiental, Papa Francisco, o nosso Papa, está escrevendo uma encíclica que é lançada hoje, direcionada a todos os homens. Católicos e o povo de Deus, homens de boa vontade, são convidados a partir desse texto, dessa reflexão, desse convite, a refletir sobre a nossa atual situação ecológica. Florestas estão sendo devastadas. O nosso clima sofre a cada dia com nossas agressões. O nosso planeta é a nossa casa, a qual Deus nos deu. E somos nós os responsáveis por ela. Papa Francisco está nos convidando, essa missão não é só dele, é nossa. Então, faça você também. Baixe o texto, leia a encíclica, trabalhe em sua comunidade, em seu grupo de jovens, e vamos juntos defender a criação de Deus. Eu sou Frei Malone Rodrigues, da província dos Freios Franciscanos do Rio Grande do Sul. Desse amor.